É yeah. Hug Versus Spin trap, Batalha de jogos Uh Começa Eu chamo pra mim, Você só não vai entender como então, vai perder aqui. É você, eu fiz com o que eu disse, você não vai entender. O seu amigo que vai ganhar se seu corpo pode fazer piada, se seu corpo se joga de comediante. Aqui se você faz piada, não é rap. A verdade não tem essa voz, como sabe amar. Ele então não viu Ninguém que, quer ver você, você tá eu mesmo tá minha... minha... minha... minha... minha... de... minha... minha... que eu mim quero escutar você mais ruim, eu acho mesmo que eu não minha. Olha como ele é o tipo dele, você acha mesmo que vai ganhar de mim? Você tá achando errado e ó, você se retirando, retirando aqui você, você, você é o goleiro do gado, você acha mesmo? De você. E se está errado Se tudo bugado que eu fiz Estás não no banco Você sem nada Acha mesmo que vai ganhar de mim Que pobre Que fobia Acha mesmo que tem fobia de você Você acha mesmo que tu assusta Se design é mal feito e ninguém quer ouvir você Acha mesmo que você está de brincadeira Acho é piada o mesmo que vai ganhar Só que na verdade você só vai perder Acho mesmo que vai ganhar Você é ruim demais demais Você só vai perder O que você quer é de rap Melhor você correr porque aqui o Oug você vai perder. E fica todo xingando com medinho. Quem fala que não tem medo. Mas quando ouve o barulho do Ogg, ele sai todo borrado de medo. Você não pode falar nada. sim que você é a mesma coisa, seu jogo é tosco tem que pro lado. Eu entendi, é tão ruim. Que é tão chato que ninguém quer jogar. Então se viu? Você é ruim, olha como você fala Você falou do rango, mas quem fala? Você é um sujo e você é um mal lavado Mas não importa, é o seu jogo fraco Toma!